Chá de 17 ervas funciona? O chá de 17 ervas te ajuda a eliminar 27kg em 90 dias sem academia, sem dietas malucas E sem se entupir de remédios Sim, ele funciona Por que? Eu vou te explicar nesse vídeo Então fica até o final do vídeo se você quer emagrecer de verdade O chá de 17 ervas vocês podem ver Esse daqui é o site oficial, tá? O único eu vou deixar aí abaixo, no link da descrição, esse site aqui para vocês conferirem. Ele tá há mais de 4 anos no mercado, tem mais de 100 mil mulheres que, que perderam peso utilizando somente o chá de 17 anos. Aqui você podem ver os benefícios que ele traz. Ele traz saciedade, ou seja, você não tem mais aquela loucura de vontade de ficar comendo. Mais disposição porque ele contém 17 ervas medicinais 100% naturais que te ajudam a ter disposição durante o dia. Ele te ajuda a emagrecer naturalmente queimando todas as gorduras localizadas todos os dias. Ele ajuda a acelerar o metabolismo e auxilia no emagrecimento. O chá de 17 ervas já passou nas mídias tradicionais, já passou no G1, já passou na Record, na Globo. E aqui tem vários depoimentos de pessoas que mudaram de vida, tá? É, eu não vou ficar me atentando a isso. Eu vou deixar o link do site oficial aí abaixo para você entrar e conferir. Mas eu vou te dizer aqui as coisas mais importantes. Primeiro, ele tem frete grátis para todo o Brasil, tá ok? O melhor kit para você adquirir é o kit de 5 potes, 5 caixinhas do chá de 17 ervas. Porque, Primeiro você vai ter frete grátis e segundo você só vai pagar três e vai levar cinco se você comprar um você vai pagar 95 reais se você comprar cinco você vai pagar se quer dizer se você comprar três e levar cinco você só vai pagar 250 reais, ou seja quase hum, é, mais da metade do preço de desconto então se você tem medo de comprar pela internet, eu já vou te mostrar aqui como que você vai fazer de maneira simples, sem complicação, sem dificuldade, tá ok? Quantos quilos eles mesmos é, recomendam, eles mesmos garantem que você elimina 27 quilos em 90 dias utilizando o chá de 17 ervas da maneira correta? Como que você vai tomar o chá de 17 ervas? Eu vou te explicar agora. É, o chá de 17 ervas, você pode tomar ele... É da seguinte forma, durante 5 dias tá e descansar por 2 dias, ou seja, você vai tomar todo dia durante cinco dias, um exemplo de segunda a sexta-feira, todos esses dias, o dia inteiro. E no sábado e no domingo você não toma, você descansa o seu organismo. A forma de preparar ele é 2 colheres em 1 um litro de água, você vai deixar ferver, de 3 a 5 minutos. Depois você vai deixar esfriar, vai coar e vai poder colocar uma garrafinha aí de infusor e completar com água quente e poder tomar no resto do dia. Muito, uma pergunta que muitas pessoas me fazem é quanto tempo dura uma caixa do chá de 17 ervas? Ele dura em média de 20 a 25 dias se você tomar ele da maneira aqui que eu te falei, 5 dias na semana e descansar dois. Tá? que é o equivalente a 40 a 50 garrafas de infusor ou seja você vai poder tomar todos os dias tranquilamente aí você pode tomar o chá de 17 ervas aí no máximo 2 litros por dia tá, ok já é o suficiente ele tem contraindicações ele não possui contraindicações, tá a não ser que você é, seja gestante esteja amamentando o menor de 12 anos ou tenha feito alguma cirurgia nos últimos 90 dias. Não é aconselhado que você tome sem uma autorização de um médico. Mas se você não tem nenhum desses é, perfis, você pode tomar sem problema nenhum. Porque a composição dele é completamente natural. 100% natural. Outra pergunta. Pode parcelar no boleto? Não, não tem como parcelar no boleto porque o boleto é um pagamento único. Mas você pode parcelar ele até 12 vezes. Tá? É, qual é o kit mais vendido? É aquele lá que você vai comprar... 3 e vai levar 5, ou seja, você tem 70% de desconto. É, muitas pessoas perguntam se pode tomar ele com bebida, não é aconselhável, pois ele inibe a bebida, o álcool inibe o efeito das ervas. Se você tiver mais alguma dúvida, você vai entrar no site aqui é, oficial que eu vou deixar aqui abaixo para você entrar e pode tirar suas dúvidas com o atendente deles 24 horas. O Charlie 17 Eras possui 30 dias de garantia. Se você tomar e não é, obter os resultados, você pode pedir todo o seu dinheiro de volta. Então, como que você vai tomar? Lembrando, vou deixar aí o link desse site oficial para você entrar e tirar suas dúvidas, assistir aqui esse videozinho explicativo bem rápido, tá ok? Você vai clicar aqui ó, em sim, eu quero emagrecer. E aí você vai selecionar aqui o melhor kit que você tem 70% de desconto comprar agora vai abrir aqui o checkout oficial e aqui você tá aqui ele está falando que você vai estar tá adquirindo cinco caixas tá é geralmente são as últimas unidades então se eu fosse você eu não pensava demais e não perdia essa oportunidade aqui você vai colocar o seu nome completo o seu e-mail muito importante que você preencha esses dados aqui com calma Pra você colocar o nome completo, seu e-mail, seu celular, seu CPF, seu CEP para chegar certinho aí na sua casa. Por que que é importante isso? Para que quando você adquira no seu e-mail e no seu celular vai aparecer uma mensagem informando o seu código de rastreio do produto para você poder saber onde que ele está. Tá OK? Forma de pagamento. Se você for pagar no cartão de crédito, que é a melhor maneira, você vai digitar o número aqui, aqui você vai colocar o nome que tá no seu cartão aqui a validade dele, os números de validade e aqui o número, os três números que estão atrás do cartão aqui você seleciona quantas vezes você quer pagar o chá de 17 ervas em 12 vezes em 10 vezes então vale muito a pena, se você for pagar por boleto, por boleto você seleciona aqui ó, boleto, se for hipercard, hipercard se for elo, elo diver, diver, american express e você vai selecionando Aqui a sua forma de pagamento do seu cartão de crédito. Ok? Não tem segredo, não tem dificuldade. Esse é o melhor produto que está tendo no mercado. E vale muito a pena. Se você quiser é, mudar realmente de vida e eliminar é, 27 quilos antes, da, antes das, do verão. Para poder ir para a praia, para poder ir para a piscina. É um produto que vale muito a pena. Eu te recomendo fortemente que você faça o uso desse produto. Porque ele é 100% natural. Se tiver mais alguma dúvida, comenta aí abaixo do vídeo. Vou ficando por aqui, espero que eu tenha te ajudado e fica com Deus.